Obrigado pelo apoio aí, galera. Tá, che... tá rolando aqui 15 Cup nesse exato momento. Que é um campeonato que nós fez dos bronze, ferro, prata, gold, platina. Tamo agora Diamonds contra Diamonds. O negócio tá atorando. Quem quiser acompanhar, fica à vontade, mano. Como é que tá o é dois? Não vai ter os invade esse jogo, os, né, os mano? As platinas invadiram e os diamantes, não, viu? Interessante. E pessoal, ela defendeu, né? Ela defendeu ali na bot side, mas o time Vermelho ficou com um pouco de receio de invadir, não rolou nada. Né? Eles estão numa pegada mais safe ali, né, mano? Não quer fazer o difícil. São principalmente testes. Né? Com Leona, testa. Ela tem uma pressão muito mais forte do W. Olha o né? Amulho é. pra cima. No nível 1 mesmo, sem um pós-choque Esse menino é louco, dá pra virar de novo na Leona Tá com Nossa. medo, virou na Ashe Clince, clince clice um pouco, tanto quanto atrasado. Curar e proteger. clice por ambas as partidas. Já vemos aqui Nossa, um so... jogo de alto nível, Grutar. Louco, louco, louco. Olha, mas volta ataque, tá paizão. Vai tentar trocar para se se for no W da Fiora. Vai tomar estuzil. Vai ficar exaporado, Sai minha aí, tá aí. Comentamos ainda sobre essa matchup, mano. A Fiora só mastiga, mano. Ele tinha que ter beitado o W da Fiora. Cagou. Né? Mano, o time dele tá ganhando, pelo menos em abate, né? Mano? E essa voz da Oriana aí? Protege. <risos> Igualzinho! Como eu tô falando ela tem? Eu a não sei carta. Ela falar tá cartão, <risos> parece um Blitz, pô. Mas ela é um robô. Olha o W do Pirelli, um pouco criminoso, nível 5 contra o nível 3. Você só tá a o Moisés vai tentar trocar. O Fiddle tá chegando, olha o Fiddle é. no failzinho. Sai, e se vai, não é. arrumou nada. Vai sair tranquilamente a Fiora com os seus dashes, Desica. Exatamente. Mas obrigado mais uma vez aí, Tampa. Olha o Divezão no top, vai acontecer, congelou. Mais um abate aí, pra equipe azul o gankzão do Mid no Gragas Barrigão e flash, foi pra cima do Oriano tá voltando, abateu a Mumuzil, tá chegando Acertou a Bilunga na Leona Tá tentando ir pra cima no abate Levantou os dois A Mumu, mais uma vez, foi pegado estunado. stunado tá sem medo meu Deus, mais uma vez ah, o Amumu matou o time deles, mano. O Amumu matou o time dele já duas vezes, galera. Se ele não fosse pra cima, não ia acontecer nada, tá ligado? Meu Deus. Do céu. O que é esse? Olha o, o mid-gankzão é do Pirelli, o dizia do Yasto no V2 Situações. Vai tentar sair, se tiver a barreira, consegue sair vivo, hein, José? É, pega. Oh. Peraí que minha câmera não tá me ajudando aqui. A câmera também, me... mas que ele saiu. Eu acho que ele saiu. Saiu, saiu, saiu, legal. O cameramen tá zaralhando aqui, pô. É, senhor. qualquer coisa tem que ir na mão mesmo, mano, no mouse. É. Né? Olha o Fidelzão no posicionamento, não, tá que que vai preparar é pra, pra, abrir pra abrir a bomba. Abertou! Abertou! Foi pra cima! Usou o Chris beleza. Mais algum de controle de grupo, mas a pessoa não dá pra dar aquela mamada. Foi abatido! Dive o criminoso! A Ash também! Foi abatido! Que flash é esse, galera? Eu tô falando, mano! Eu tô falando, mano! Aumenta o nível de Elo e piora a gameplay, mano. Que porra é essa Quanto mais Elo, pior a gameplay. Que loucura, a rapaziada mano. pode estar tá nervosa, pô. Quanto mais Elo, mais expectativa também, né? O Ieb mandou. Cara, a Irelia tem Trinity em 9 minutos de game. Ué, Trinity? Não tem mano. nem né? E ninguém, ninguém, ninguém não. tem nem ideia, né, é. mano. Não tem nem item Ué. ali no cara. Olha o Iaaaaa! Levantou! Mas tomou o barrigão na boca. E aí, é. Sai do VOD aí, paizão. Tá <risos> vendo que VOD? Olha a ult pra cima do só emoji. Espirânia foi pra cima! Errou a ult, Jesus! Emoji. Se acerta, talvez abatia, hein, Vian. Abatia. <risos> Chuvas de emoções e expectativas aí nos jogadores de ambas as equipes, né, Desica? Olha o posicionamento do Fido! O top! É flash Qzinho do é hoje pra não título. ter Fala reação, mano! Título. Tá tentando ir pra cima deu ia. Só deu Marquinhos, cobra cá e foi pra cima da Leona. Lembrando que todas as vezes como foi pra cima. Ele matou o seu time da equipe. Usou o Cristiano para que correr. Que só o emoji stepando para ajudar o time. O Yasu que tá que brotando, que tá faltando comunicação. Que foi que embora, vô. É esse, esse TP aí, velho. Mas o que Olha o ultimate! Cleanse forçado, pode ir, um ótimo pode TP vir. seguido de uma linda barrigada do Gragas e a narração de Tepo para ajudar o Timo do Marquinhos. Insano. Eu falei, Timo? Eu não sei. Olha o Gragas, W, Aralto, tá atacando o Queijo, a Leone enlouqueceu, foi pra cima. O ultimate nos três, é. ult no da Zaya devolveu no barrigão, o, o é Fiddle vai ter ult, hein Grutar. Beleza, olha, só, olha no vai top. Ele vai pra cima, batendo no porquinho. Beleza. Tem que segurar o E, mas o hoje não consegue oh, Mas o hoje ele véio. vai aprender quando. É, ele, ele tem, tem que, que segurar, velho. Ele tem que deitar esse E aí. Quando começa a, a funcionar de essa, você, Joane? Isso é pra luta, mano. Errar é humano. Persistir no erro. É emojis. é emojis. é Ultimate <risos> da Oriana no mid, juntamente com o Gragas. A Mumuzinho não sabe pra onde que vai. Vai lá! Flash Miluga, meu nada! Olha, o um Flash Miluga foi pra roubar kill, um, um abate da mão, da mão da Mum, Minha Flash! Não, não, com o flash, pai. com o flash, foi pra cima, Leona. Mas não arrumou Ai. nada. Olha pra cima na top side do Gragas. Vai ter o pé controle de grupo. O ultimate do F2 Sticks. A Fiora saiu legal. Mas no bot vai ser cobrado, hein, galinho. Vai, Marquinhos. O cara incorporou a Oriana. Pai, mano, não dá, pai. Foi. Não dá, pai. Ai. Olha o Fiddle pressionando o time juntamente com a Sejuani na SW dele. Flashou para ir para cima. Vai tentar a sugada, mas não vai ter o êxito da jogada. O seuzinho pode, Foi para cima, passou o facor na Fiora. Quase que a Fiora saiu vivo por conta da sua bota de resistência baixa, galera. O mágica, tá gostando galera. muito. Eu gosto aí, é legal, mano. Não, assim, é, legal, demais, mano. Demais, demais. é bom, é bom, mano. E a Leona engajando ali, ult da Zaya. Ai, é Olha a gameplay Ué. pra cima do Yasuo. Valeu, Elfênix, pelo Prime. Tá indo pra cima. O Yasuo foi pra cima mais uma vez. Ultizinho do Fidor no 5. Oxe, não foi ult do Fidor não. Ué. Mas foi pra cima. Passou o, cara é o é bom facão. De aço, o cara Caralho, o cara, o cara é, é bom de Yasuo. ali também, ó, mano. O Fidonzinho tá representando. Caramba, oh. mano, a equipe azul vai só amassar mesmo, mano. Belo amasso patrocinado. E o Graguinho no outro Olha anda as olhas bem, do viu? Gragas. Um oferecimento perdigão. Vamos pra cima. A Leona tá <risos> tancando. Bateu na torre ultimate do Gragas. Do yeah, vazio. O yeah. Fiddle Chico soltou. Pegou a Oriana. Mais um abate a equipe azul, Zônias para comemorar, Gruntar. Que isso? O Fido não tinha aquela hora ali, não? É, Nossa. então, também não a Oriana acho... morreu três Será em seguida, foi? coitado. E vale lembrar que todos os times que venceram estavam do lado azul. Caramba, mano, então o Blue Side sempre ganha, mano. Lembrou o Colossus que mandou um puta que pariu, acho que foi, mano? Eu <risos> não lembro. lembro. Cara, cara, puta merda, mataram o cara. Eu não Ele <risos> mandou um pesado, mano. Ele foi é. um puta que pariu. Ou foi um porra, negócio? <risos> não, ele fala. E fala, tá ali puxando porra da wave. Aí ele percebe, ele percebe que ele falou merda. E ele, puta que pariu, um bite, meu deus! O filho foi fazer o barulho sem smite, Galinho. Foi roubado, meu deus, cara. <risos> 25 e 3, 25 e 4. Oh, 25, fica, 5. fica, fica. Olha a tramanha, olha a tramanha. Fiddlestão foi o ultimate pra cima do Gragas. Leona também usou o seu ultimate. O Blue vai, vai ser roubado. Base. Levou o Gragas pra porra da base. <risos> era meu Deus sim. do céu. Essa é importante, hein, mano. O Yasu tá indo pra cima, Piranha na tentativa. Olha, a Oriana chegou, o ultimate não, no não. nada. Tomou o ultimate lá em cima da Yasu ao a Oriana. O Yasu tá dando aquela surfada, levantou. Não compra mato, tempo. Mato, não, não. A equipe tá tentando chegar pra ajudar. Nossa, Olha não, o Yasu ele tá jogando não, não. demais. Demais! Olha o riacho, galera! Triple <risos> kill praticamente sozinho, José! Eu me demito. Esse cara não é diamante. Ele é o faker, pô. Que me preenche desse aço, galera? Filho, <risos> tá puta. <risos> Dá pra falar. <risos> <risos> da... Olha o Abubu jogando e deram <risos> Ah, não, tá, não, multa, <risos> multa. Já acabou a partida. Muta, multa, multa máxima. Muta multa, multa, Muta, multa, multa máxima. Vai ter multa, que dar 10 subs de gente. presente. Cada, multa, cada um deles multa. lá que perdeu.